Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca de Luca e hoje teremos uma aula de Geografia na primeira unidade do sexto ano. Então vamos ao roteiro dessa nossa aula. Será sobre fusos horários, fusos horários mundiais e do Brasil. E também sobre cartografia, representação da terra e tipos de planisférios. Representação da paisagem e também mapas e escalas. Vamos começar com fusos horários. Bom, a definição é, com base no sistema de rotação da Terra, responsável pela manifestação do dia e da noite, o homem criou o sistema de fusos horários, que são 24 faixas imaginárias que passam por todo o globo terrestre e correspondem por 60 minutos cada, uma hora, estabelecendo horários às regiões do mundo. Cada fuso horário corresponde a 15 graus. Assim, os 24 fusos horários totalizam os 360 graus da circunferência terrestre. Então, cada espaçozinho desse são 15 graus e, no entanto, um fuso horário. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que é o ponto inicial, é zero. E a leste, ou a direita de Greenwich, começa a contar em forma crescente. Então, o primeiro o primeiro grau depois de Greenwich, o primeiro fuso horário depois de Greenwich, que são 15 graus, será uma hora. O segundo, mais uma hora, totalizando duas horas em relação a Greenwich, duas horas a mais. E, do mesmo jeito, só que a oeste será em decrescente. O primeiro grau a oeste de Greenwich será uma hora a menos, a menos em relação a Greenwich. Então, se em Greenwich for 8 horas da manhã, nesse grau antecessor a ele, será 7 da manhã e assim vai. Lembrando, a oeste de Greenwich, que é o ponto inicial do fuso horário, a, o, as horas serão decrescentes e a oeste de Greenwich será crescente. E com base nisso, vamos à nossa primeira atividade de fixação de hoje, que é com a pergunta... Que a questão é, explique o que são os fusos horários. Então, vou dar um tempo para você explicar o que acabamos de ver. E daqui a pouco voltamos com a resposta. Então, voltando aqui com essa nossa questão da atividade de fixação, que é, explique o que são os fusos horários. A resposta é, são 24 faixas imaginárias que passam em volta da Terra, estabelecendo horários de acordo com com o meridiano de Greenwich. Bom, então veremos agora os fusos horários do Brasil. O Brasil é atravessado por três fusos horários, todos eles atrasados em relação ao fuso horário de GMT, Greenwich Meridian Time, ou em português, hora do meridiano de Greenwich. Pois o país está localizado a oeste de Greenwich. O Brasil está totalmente localizado a oeste, então esses três fusos horários que atravessam o nosso país está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui temos os fusos horários brasileiros nesse mapa aqui. A parte em verde está atrasado três horas em relação ao meridiano de Greenwich. Que pega aqui o sul do Brasil, o, sud o sudeste, o nordeste, uma, uma parte do Pará, do Amapá e Goiás, Tocantins também, está atrasado três horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se em Greenwich for 8 da manhã, aqui serão 5 da manhã. E o outro fuso horário brasileiro é esse em laranja aqui no mapa, que pega o norte do Brasil, uma parte do norte, a maior parte, na verdade, uma parte do centro-oeste, que está atrasado quatro horas em relação a Greenwich. Então, se lá no meridiano de Greenwich for oito da manhã, essa parte em laranja do Brasil, que está atrasada quatro horas, serão 4 da manhã. E o último fuso horário brasileiro é essa pequena parte aqui em amarelo, que é uma parte do que é uma pequena parte do, do estado do Amazonas e o Acre inteiro está atrasado 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se lá no meridiano de Greenwich for 8 da manhã, essa parte aqui do Brasil serão 3 da madrugada. Bom, então vamos à nossa atividade de fixação sobre esse assunto que acabamos de ver. A Primeira questão é, quando em Londres o relógio estiver marcando 8h45 da manhã, que horas estará marcando um relógio em Rondônia? As alternativas são, A, 5h45 da manhã, B, 4h40 da manhã e C, 4h45 horas da manhã. Eu vou dar um tempo para você, você pensar. E responder essa questão então, voltando com nossa atividade: de fixação quando em Londres o relógio estiver marcando 8 e 45 da manhã que horas estará marcando um relógio em Rondônia, a alternativa: a 5 h 45, B 4 e 40 da manhã ou C 4 e 45? A resposta certa é 4 e 45. Da manhã. Outra atividade de fixação, que é a questão número 2. Qual é o meridiano que determina a hora inicial e como ele é chamado? Mais um tempo para você responder essa questão e depois voltaremos com a resposta. Bom, voltando com a resposta da, da questão número 2, que é Qual o meridiano que determina a hora inicial e como ele é chamado? A resposta certa é o meridiano de Greenwich, que é chamado de GMT, Greenwich Meridian Time, ou Hora do Meridiano de Greenwich. Então vamos ao assunto de cartografia. A definição desse assunto é que a cartografia é, um, é a ciência e a arte da representação gráfica de localizações que prepara e organiza mapas ou cartas geográficas através da interpretação da paisagem. E também temos aqui representação da Terra, que para representar a Terra por inteira e mostrá-la de uma forma plana, onde seja visível todos os oceanos e continentes, os cartógrafos produziram o um planisfério, ou mais conhecido como mapa mundi. Quando se faz a representação plana da Terra, usa-se o recurso cartográfico de projeção, que aqui nós vamos ver as duas principais projeções, que são de Peters e Mercator. A de Mercator é a mais conhecida por nós, que essa ela é eurocêntrica com a Europa no centro aqui a Antártida, a Antártida parece maior aqui, mas essa é que nós estamos acostumados a ver. Só que a mais fiel à realidade é a de Peters, como pode ver a diferença. A Antártida, a Antártida é muito menor, as Américas, aqui a América do Sul, é, parece, é um, parece ser um pouco maior do que a América do Norte. Veja que... Enquanto o mercado é eurocêntrico, a Europa está no centro, aqui em Peters não está. E a África está mais proporcional, está maior, como de fato é na realidade. Bom, atividade de fixação sobre o que acabamos de ver, que a primeira questão é como se faz para que a Terra seja representada por inteira e de uma forma plana Fazendo com que todos os continentes e oceanos sejam vistos de uma melhor forma. Mais um tempo para você responder essa questão e depois eu volto com a resposta. Ok, vamos voltar aqui com a resposta. Produzir e utilizar um planisfério ou mapa-mundo. Agora veremos os tipos de planisférios. O planisfério pode ser político, físico ou temático. O planisfério político contém os países do mundo e seus limites territoriais. O planisfério político é o que nós estamos acostumados a ver, que é mostrando as divisões, as fronteiras dos países, as capitais ou até mesmo as moedas. E também outro tipo de planisfério é o físico, que contém informações sobre relevo, hidrografia e etc., essas coisas mais naturais, mais da natureza mesmo. E o outro é o planisfério temático, que pode conter qualquer tipo de informação, como clima, população, economia. Os cartógrafos costumam dizer que o planisfério temático é um planisfério de fenômenos. Como aqui já diz, de população, economia, que contém informações que podem mudar em curto prazo. Por exemplo eu, fa eu vou, irei fazer um planisfério sobre a população do estado da Bahia. Daqui a um ano, com certeza, eu, o resultado que, eu, que deu nessa minha pesquisa vai mudar. Ou seja, é de fenômeno que muda em curto espaço de tempo. Agora veremos a representação de paisagem. Território e economia do Brasil no século XIX. Aqui vemos em laranja, essa parte do no norte do Brasil, o que representa as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos cultivados pela população da época, pelo governo também, que eram basicamente algodão, pimenta, cacau, café, mandioca, e era o que abastecia a economia brasileira bom e aqui também nós vemos na região de são paulo rio de janeiro e minas gerais em vermelho o cultivo de café que era muito forte nessa época do século XIX para a economia brasileira como também vemos em outras regiões do brasil outro outro tipo de cultivo outras coisas que abastecia a economia brasileira como em verde em todo o país em várias partes do país era a pecuária Vamos fazer uma atividade de fixação sobre esse assunto que vimos agora. Que é, segundo o mapa apresentado anteriormente, responda as, as seguintes questões. A. O que eram as chamadas drogas do sertão? E B. Qual, pro, qual produto foi intensamente cultivado nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo? Dá um tempo para você responder essas duas perguntas, depois voltamos com a resposta. Ok, voltando com a resposta da letra A: O que eram as chamadas drogas do sertão? Produtos vegetais obtidos por atividade extrativista na Amazônia, no Brasil, colônia. E B: Qual produto foi intensamente cultivado nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo? Resposta certa: o café.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 Temos esse mapa aqui, que obviamente é muito menor que a realidade. E para nós sabermos qual a relação, qual a equivalência do Brasil real para o Brasil deste mapa aqui, temos a escala, que pode ser numérica ou gráfica. Bom, a numérica tem, sempre vem assim. Então, um centímetro do mapa, nesse caso aqui, representa a 500 mil centímetros na realidade. Então, lê-se na seguinte forma, um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros da realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. E a escala gráfica, que parece mais uma régua mesmo, e que lê-se da forma. Um centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, como aqui na numérica representa por centímetro na realidade, na gráfica já é por quilômetro. E 2 centímetros, neste caso, representa 10 quilômetros na realidade. As nossas conclusões de hoje é que os fuso-horários existem no total 24. E na cartografia é uma ciência que produz e organiza mapas e cartas geográficas. Vimos também que nas mapas escalas, mapas são representações reduzidas do espaço, e escala é a relação matemática entre o tamanho do mapa e o tamanho real do espaço. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima!